Você não está reclamando que você está ganhando pouco no seu emprego, que você não gosta, que você não tem tempo, você às vezes reclama do seu chefe, você não quer conhecer o nosso negócio? É, naquela época a gente tinha um modelo de negócio acertado Um modelo de negócio enxuto Que você investia pouco E você tinha o resultado, né? É, e eu comecei a chamar os meus amigos para conhecer o negócio Eu era bem transparente, eu chegava e falava Olha, por que você não vai lá na minha loja Fica o quanto tempo que você quiser Quer ficar uma semana, quer ficar um dia E veja como funciona o negócio o investimento é x e você, é, se você gostar do negócio, você consegue ter uma loja nossa. Foi muito legal porque muitos amigos é, entraram, estão até hoje conosco, né? Teve uma situação engraçada que um, dos, um desses amigos ele conheceu o negócio, né? Em, em uma semana estudou. E ele quis comprar cinco unidades, ele chegou, sentou comigo, falou assim, não, eu vou querer cinco cidades é, para montar o um negócio. E isso foi muito legal. É, porém, eu também conheci as pessoas acomodadas, né? As pessoas que reclamavam né, da sua vida, que não estavam felizes com seus empregos, que ganhavam um pouco ou reclamavam do chefe, reclamavam da empresa mas quando eu mostrei a oportunidade para elas, elas não foram conhecer, né? Não foram entender o negócio, não foram estar comigo. Então são pessoas que reclamam do seu dia a dia, mas não fazem nada para mudar. E depois que o negócio realmente decolou, que a gente começou a aparecer na mídia, etc., essas pessoas mais acomodadas elas me procuraram para querer entrar no negócio. Só que aí as cidades, os pontos que elas queriam, não estavam mais disponíveis. Ou seja, era a oportunidade que apareceu para a pessoa, mas por ela estar tá ali acomodada, ou às vezes na correria do dia a dia, ela não quis conhecer. E o legal é que os amigos que começaram com a gente, que começaram a empreender, eles estão conosco até hoje e com certeza a gente, a gente proporcionou algum tipo de mudança na vida dessas pessoas, não consigo viver sem celular hoje, tanto por causa do trabalho quanto até contatos da família, de amigos, hoje eu, a gente tem uma ligação com, com o celular que é muito próximo. As pessoas às vezes, às vezes criticam essa questão da nossa dependência, né? mas eu acredito que hoje a tecnologia aproxima as pessoas, então hoje eu entendo que a gente está mais próximo das pessoas por causa da tecnologia.